<risos> Estamos aqui mais uma vez, agora pra gravar mais um vídeo. Depois de dois anos eu voltei com esse quadro, Uma salva de falar, Muito obrigado Tô me sentindo, Rodrigo Fábio. Você? Muito obrigado, muito obrigado. Hoje vamos se embriagar. Estamos gravando 27 horas, a gente só vai terminar amanhã, da tarde, parar de beber. Já começamos, ficamos empolgados aqui, ó. Meu Deus. Uau. Vamos começar com essa desgraça. Resumindo, meu. Faz dois anos que eu não faço, pra quem não lembra, mano. nós vai fazer umas perguntas, vai é beber e ninguém se importa com regra. Vou deixar aqui o Instagram do Kena. Aqui. Fala um pouquinho sobre... Ah, onde você quiser. Vou colocar na cara do Risca aqui, ó. <risos> Fala um pouquinho sobre o seu trampo aí. Faço rap, é nóis. Olha só, falou bastante. Caralho, ele tá ligado. Falou? falou tudo que ele quer falar. E o que? Vou deixar também o Instagram aqui do Risca aqui, ó. Já uma salva de palmas pro Risca também. Deixa na cara dele né? Deixar na cara dele, Eu faço rap, tá ligado? O bagulho, tem um grupo de rap. Tem um grupo de rap chamado B-Flow Crew. Ele vai deixar o link aí também. Vou vou deixar lugar. em todos os lugares. Se ele, life, Se né? ele não colocar tudo, tá bom. Queria já agradecer também ao João. mas tava de palmas para aí, ó. O João Barber, vou deixar ele aí. Ele tá com vergonha, não quer aparecer, não quer aparecer. Ele já falou que não queria. Eu não gosto. O Camila tava empolgado querendo virar pra ele. E eu vou dar aquela cheiradinha. É possível, impossível, mano barulho que faz. Dois. Vai, filho. Vai, filho. Vai. Por que, velho? Ai, nossa. Calma, calma. Nossa, calma. Aí, ó, pra quem nunca fez o teste de Covid, esse é o primeiro a chegar no NoFood, <risos> tá ligado? Vai ter que agora, <risos> né? é. Já se prepara aí. Tá do que do outro bagulho. lado. Eu acho que vou, ah. o horror, brother. Vem com o Pix, que o Fabrício faz o... O exame de Covid pra vocês. O cara ele tava tá fazendo uma <risos> mágica, passando uma coisa pelo nariz, pai, tirando a boca, ele tá passando não uma consegue. camisinha. Vai, vai, vai. Puxou! Que palma, o que é isso? Muito obrigado. Estou com de pica no nariz agora. Para começar agora! Para começar! Ah! Vamos dar aquele. Foi que nem minha dose. Deixa. Eita, eita desgraça, quem tá pingando? Eita, porra! Deu mal dele! Vai, te já, já apoio perfeito! Não é assim, né? mesmo. Mas qualquer coisa ela derrama. Um não, Pô, vai ter cara. impossível tomar essa dose aí, família. Já mostra você. o look aí, ó, tá ligado? Nossa, parça. Vou começar perguntando quem é Errou é um shot de chanceler, um de vodka e um de ousadia. Nossa, Entendeu? Mano. É assim. Quantos litros de sangue uma pessoa adulta tem? se ele vai beber. Mano, vai beber. 19 né? litros. Errou! É de 4 a 6 litros. Tá. Deus abençoe ah, nosso corre. Deus abençoe nosso gole. Que isso? Nossa, Nossa velho. O bagulho desse que desce lindo, velho. Vou fazer um freestyle coreano hoje. Né? Um que... <risos> Hoje, ele vai... Dá pergunta, hoje ele vai cantar com o tio pá. Qual é a identidade secreta do Superman? <risos> Clark Kent. Ah, ele foi ligeiro, ele não bebe, de não. What the fuck, Agora. Então, que pra você foi fácil, agora vai dar outra fodida. Não, penso logo existo. De quem é essa frase? Puta que pariu. Nossa, mano. Penso logo Nossa, você existo. Você não lembra? Como não, não, você lembra, cara. Penso logo existe. É só pensar um pouco. Ele vai existir aí, na hora que você pensar um pouco. Quando você pensa, ele existe. Pensa logo existe. Jesus Cristo, né, meu? Jesus tá Cristo. É Descartes fazer misturada de três? Porra. É melhor que beber três, viado. Né? Nossa, mas misturada também é para deixar ruim demais, hein, cara? Que que é isso? Ah, vai botar é o barman Renei desse parque, saiu. Pode parar. Olha, ficou dormindo. Deu aquela cheiradinha. Qual é o menor e o maior país do mundo? Não, ele tirou. Ah, você tá de boa. O maior é a. É a Rússia. A Rússia e o menor? O menor. Nossa, <risos> Nossa vai <risos> tomar. Vai é um país-estado. É um país estado. O você como você não bebeu nenhum ainda, você vai ter que beber um de cada. É, eu não bebi nenhum, é. mas falou pra esquentar, eu... eu... vou beber com Nossa. você, eu vou beber com você um de cada. Então vai, então. É aí. Beba aí. Que serinha Nossa, pra beber nada. um, okay, que serinha aí, meu? Que serinha aí, meu? Já foi melhor. <risos> Ó, já foi três, né? <risos> Três. Três. Daqui a pouco a gente tava vomitado, Ah, daqui não copo de shot, não. Pode ir pra mais. Não, sai inteira, né, mano? Né, Eu não, faço de... nem careta. Esculou qual o primeiro, de... ah, né? Tá tá <risos> bagulho, ô. <E> alguém tira <risos> essa vodka <risos> da mesa aqui, velho. <risos> tá <risos> louco. Tô até suando, <risos> pai. <risos> Não, não. É assim, Qual foi o vilão mais conhecido das meninas <risos> superpoderosas? Opa. Essa aí ah. é o macaco louco. Esse aí eu iria Eu ia falar ela, tá ligado? Só que ela não é tão assim. Né? Eu, é. Errei, eu iria errar, eu iria errar. Quem foi Edson Arantes? Ele Foi um cara da hora, cê é louco Quem <risos> conheceu sabe Quem conheceu sabe Edson Arantes, cê é louco Pai, o, o moleque de cotas Moço, Edson Arantes foi o Pelé, meu Mas cara, o vídeo aí, continua embaçado Embaçado Embaçado não né? O bagulho <risos> vale tá limpinho, 4K ah, Mas embaçado beijo, beijo, beijo, beijo. Edson Arantes é. <risos> Ó Ó <risos> <risos> ah, TVU, o, M, I, N, I, R, X Errou Errou Bebe errou. Eu. Omnitrix eu o, eu mudo. Mudo. o M, M mudo. é mudo O é mudo, bebe Nossa, que chanel Que é chanel <risos> Paga <paro> até fumaço, <risos> velho. Você tá picando por quê, brother? Você tá... eu Então vou nossa. ter que virar isso aqui? Não, Eu duvido Você partiu, viado? Quem é considerado o rei do rock? Caça deu! Logo pra mim que sou foqueiro! <risos> Quem é considerado o rei do rock? É, ah, teve, teve uma é, o, o rei que... do rock é o Elvis Presley. Aê! Ah, ah, é. Eu vou ter que fazer aquele clareamento dental, meus dentes estão muito amarelos. Família, não, oh, por favor mano. Mano, o que o cara tá fazendo, né? velho? Ô, visualiza esse branca, vídeo, curte e comenta, branca. porque não é possível. Se você tiver um enxagote bucal, vai ficar mais branca ainda, velho. É, Como é a tinta, é. velho? Tá já tá ruim, né? Você tá ligado que é mil real cada Nossa, lente, gente, né? É merda, tá, tá, tá. mano. Tá bom, tá bom, tá bom. Nossa, tá ótima. Ótima. Você <risos> bebeu? Gorpa. De não, não barco. Barco. Deve um. Oh, <risos> próxima pergunta é para você. Nome do primeiro avião criado por Santos Dumont, brasileiro. BIS. olha, oh, sabe. Ele não vai vender. BIS. Mas tem o um, tem um que você acha que Tem, é? tem antes tem um naminho. Bis o Naminho. Bizoquê? Ah, Bizen, que que é? 13 BIS. Ai, 14. Ai. A última, nossa, tô ficando do real. Yeah, a última não, pergunta, <risos> pra finalizar o jogo das perguntas e começar um outro jogo. Beleza. Qual o animal que tem a maior expectativa de vida? É a tartaruga. Errou, errou, é o errou! Panda! errou. é, acho que não. Não Quem é? Aí é o ver. Panda. Não, são as baleias da Groenlândia, elas têm 200 anos de vida. Ah, é as baleias da Groenlândia, é, pode que Gro... baleia. Não, tem que ser da Groenlândia. <risos> <risos> <Isso> é... <risos> Mas nem ah, valei, cara ah, da ah, Groenlândia. Tá tá Boa, mano, mano. Tem que ah, ser da mas... Groenlândia. Rapaz, dar um salve no d lá. Ele só isso aí, né? Não, Fala não, pra, não, pra não, mim. Tá o que eu faço com isso? Salve de fall Você é louco, mano. Me mame em todos vocês. Não pode ter essa pergunta, não. É embaçado. Nunca vi ninguém pinar uma pipa igual esse maluco. Eu tomo um inteiro, eu não sou bicho pra você. Os caras os cara, os cara do rap falam pra caralho e não faz nada, mano. mano. Mas nós não fala que não é bebe. É eu... Colocar o WhatsApp ou o Instagram de aqui embaixo pra ganhar embaçado, <risos> A galera é tá bem não tá que seguiram. Deu tudo errado. No <risos> vídeo. Mano. E é isso aí, família. <risos> explica o que não vai acontecer agora. Agora, faço... oh, aí, agora é o seguinte... Eles vão rimar, entendeu? Nós sortiamos cinco palavras, as cinco palavras o Fabrício vai mostrar ou vai pôr na telinha escrita, eu não sei. E... Não vou botar nada. Eles vão rimar Pode. aí, mano. É isso, é isso. Vai começar. Pode botar o beatzinho naquele... Que vença que... o mais bêbado. Que tá ligado desse jeito que eu venho, eu me empenho e agora eu vesti a manta. O uh, Kennedy virou minha travesti eu vou comer <risos> ele na janta. Vira, oh, mano. Você sabe, mano, que eu tô só pra Vita, desculpa, eu sou pavo Vita, com a mais bonita do Brasil, ha licença mano, tá ligado? Eu vou chapar porque ah, eu tava junto com a Anitta e ela preferiu assistir TV. Eu falei, TV, não, vamos ali assistir um canal do Magal TV. Oh, oh, mata ele, mata ele, mata ele, mata ele. Ó, oh, primeiramente, primeiramente ao é o pau no cu desse Bolsonaro. Volte roubou minha bike, ele amassou o aro. Você tá ligado? <risos> Só queria o um alcohol pra mim, tipo, pegar uma qual Eu tava aqui caí escol do Kennedy, bebendo, dando uns drinks. Mas aí eu falei, prefiro uma brisa, por isso eu chamei aqui o Yang Lin. Yeah! Young ah. Lin tá aqui, mano. Ele tá suave, tio. Já como só chapano. Tá ligado, tio? Você chamou da escola na meu carro, na Paraty, não entra alcohol. Não entra álcool, mas eu tô falando aqui na minha Paraty. Colou o mano Brau, sol, tá ligado? Colou o Rafa Moreira também. Igual o Neymar, veio junto. Veio junto? Cê é tipo Eminem. Ou se pau tem Você cê sabe quem que tem. As rimas nessa porra, é só o trem. E mano, lá pro treme, treme, o Valt não treme. Cê tá rimando do trem, o Valtinho não treme. Mas eu peguei um trem com o Neymar e o mano Brau. E você oh, chapou. Todo mundo pediu foto, adivinha pra quem? Pro artista, o risca? mata ele! E mata ele! E mata ele! ele. Matar ele! Ah, ah, ah. E matar ele, ele já tá gelado igual o Freeze, não freeza! Cê tá ligado de jungle, eu já tô jungle! Freeza, não freeza essa porra, mano! Cê sabe já tô gelado, coração já deixo guardado! Já ah, tá ligado, truta, eu vou mandando Se liga aí na eleição pra não voltar no Bolsonaro Tô tipo Freeza não, tô tipo sub-zero, passando de fase um por horário Ai, mas cara, cara, amigo, não liga o 9-0 Se não essa porra, tio, vai causar é um caos sério Você tá ligado, tio, é sem mistério O Frod já falou, já liga, na ambulância ah, é sério Tá ligado, truto, eu vou falando, eu não escândalo Você tá fazendo rima de quem não tá bêbado Eu tô bêbado, então vem umas rimas braba Porque você tá ficando ali pra trás É terça-feira e você tá no rolê Desculpa, mais o bife aqui vai ser a rolê Tá russado da Russa com cebola nessa porra e pimenta sem acuda. Você nem come pimenta, vai pra lá, você tem frescura de comer até giló. Porque nós vai falando, eu também não gosto. <risos> Mas tudo pelo entretenimento, ó. Eu posso, então dá licença, só um gole que eu posso. Sinceramente, loto o poço, eu posso. E é isso, tá ligado? O bagulho é só um compromisso. O nós já veio como ah, foco, já te Você pode. se calma, calma. É isso, Sabe que é o um compromisso? É tipo sabota é isso. E a é festa junina me salva três real para mim comprar o quentão nessa porra ali na esquina Ah, tá ligado truta eu vou falando é o Kevinho. Eu só vou salvar três real se for para comprar um vinho para nós beber ali no cantinho. <risos> <risos> <risos> <risos> <risos> Ei, eu quero gritos essa pro boda, pera foi foda, essa foi foda, Eu quero gritos pro risca, gritos. <risos> Eu quero grita pro Kena. Oh, oh, oh. <risos> pera aí, que não deu pra saber. Pera aí, pera aí. Eu quero gritos pro Rika. Uh. Eu quero gritas pro Kena. Ah, o Kena de perdeu. Uh. Pô, gente, aqui ó, desde já já mando um beijo pra você. Um Foi da hora, não de verdade. Inscreva-se no canal. Muito se, obrigado. Inscreva, se você se inscrever é, no é, canal, é, se -se a é, gente é. ganha uma moral, tá ligado, pai? O bagulho se inscreva no canal é se inscrever no canal é. e dar o like, deu toba. Deu é. like, pequenino. Nossa. Queria rimar, rimar, tentava e tentava, não conseguia rimar. O que na seu amigo claro. tentou ajudar, claro. e com o MC, claro. fez ele rimar, Mas o não que conseguiu? conseguiu? Você nunca gostou de mim, você mijou, ah, você mijou fora! Ah. Ah. Que se fudeu, que, que se fudeu! Ah. Salve <risos> rapaziada, gravação do canal do Mandal TV, fiquem ligados, certo? Vamos focar agora no risco, como é que ele ficou depois de 3 doses. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Sim, Aqui na... Achei a sua moto. Aqui na... Maldita vodka, mano.